Você está ouvindo o audiolivro Tráfico Doloroso Rescate, uma obra de Eurípides Squill, pelo Espírito Dulce. Capítulo 15 Ceifa de DOR. O verdadeiro centro espírita é um ambiente humilde, sem quaisquer aparatos, imagens, rituais ou ostentação. A existência já de apenas um desses fatores descaracteriza o ambiente e mesmo que tenha o nome de centro espírita, na verdade, não o é. Como atividade principal, todos os frequentadores do centro espírita devem dedicar-se ao estudo da doutrina espírita. Eis que, do estudo sistemático do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, através de cinco obras básicas e das demais obras doutrinárias, de autores encarnados e desencarnados, emergirá no espírito do leitor e estudante, de forma racional, a explicação de praticamente todos os acontecimentos da vida. Quanto mais unidos forem esses frequentadores, mais sintonia haverá com os Espíritos protetores. Assim, maior será a possibilidade de atendimento espiritual a encarnados e principalmente a desencarnados que ali comparecem em estado de necessidade. Para encarnados, tal atendimento jamais pressupõe solução de problemas, mas sim compreensão das suas causas, com um isso fortalecendo a capacidade em suportá-los. Muitas vezes a criatura está em crise existencial passageira, bastando apenas o apoio de uma palavra amiga. Outras vezes, beneficiada pelo ambiente de paz do centro espírita, a pessoa ali encontra forças espirituais nela própria, despertadas pelo caridoso e simples passe. Imbuída do desejo de promover a autorreforma em suas tendências, ali tão recomendada, de início já encontrará também alívio à pressão a que estava submetida. Não tardará a encontrar a solução do problema, por ter encontrado primeiramente. A si mesma. Já para os desencarnados, outro é o patamar de atendimento. Movidas pelo amor, pessoas de boa vontade, de comprovada mediunidade, reúnem-se em dia e hora pré-determinados com tretas e confiantes no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, recepcionam, via mediúnica, espíritos infelizes, ali trazidos por mensageiros celestiais. A simples oportunidade da presença e da fala que oferecem a esses espíritos já lhes contempla com banhos fluídicos, abundantes no interior dos recintos, assim dedicados ao bem. Pacientes doutrinadores ouvem suas queixas e suas desjetas, recomendando-lhes a prece e a prática, tanto quanto possível, dos ensinamentos evangélicos, maxime do perdão. O Centro Espírita, que Clareador frequentara por algumas semanas, a convite de Julieta, realizava reuniões para estudos doutrinários em vários dias da semana. Havia grupos de estudo para adultos, para jovens e para crianças. Reuniões mediúnicas duas vezes por semana. Nas segundas-feiras, havia a reunião na qual parte dos componentes era formada por médiums experientes e parte por pessoas que necessitavam e desejavam, sinceramente, educar sua mediunidade. Nas quintas-feiras, a reunião era frequentada por número menor de médiums, esses, porém, com maior conhecimento do Espiritismo e com experiência nas leis doutrinárias. O objetivo principal das reuniões mediúnicas era a prática da caridade para com os desencarnados, envolvidos ainda em sofrimentos, quase sempre causados pelo desconhecimento das leis divinas. Os frequentadores das reuniões de educação mediúnica eram submetidos a rigorosa triagem para que ali estivessem apenas aqueles sinceramente interessados na aplicação do espiritismo na área da mediunidade. Essa triagem era feita por um grupo de médiums mais antigos que compunham o Departamento de Orientação Espiritual do Centro. Os candidatos, todos voluntários, tinham seus sintomas bem analisados para que a mediunidade não fosse confundida com problemas outros. A capacidade para intermediar comunicação entre desencarnados e encarnados, usando-a a benefício dos primeiros, era um fator preponderante para a admissão de iniciantes ao grupo. Sendo indicados, era necessário que comparecessem por aproximadamente seis meses num curso preparatório de estudos doutrinários espíritas. Tal providência mostrava-se bastante acertada, pois, antes da sua implantação, qualquer pessoa que o desejar será logo admitida nas reuniões mediúnicas. Não foram poucas as situações de conflito que, em consequência, aconteceram. Sem preparo, movidas muitas vezes por simples curiosidade ou com o um objetivo único de solução imediata para problemas materiais, ou as pessoas se desequilibravam ainda mais espiritualmente, ou então se desencantavam e desapareciam já na segunda vez. Frustradas e desiludidas, não encontrando ali o milagre esperado, por não terem seus problemas logo resolvidos, poucas também não eram aquelas que abandonavam o centro espírita, indo em busca de outro, onde os médiums fossem mais fortes. Clarenor foi um dos que nem sequer chegou a interessar-se pelas reuniões mediúnicas, não tendo também comparecido a nenhuma outra de estudo. Ele, que na jornada terrena viera equipado com vibrantes possibilidades de intercâmbio espiritual, teve seu momento de decisão que lamentavelmente desperdiçou. Possuía a mediunidade de audiência, ouvir vozes espirituais e a singular mediunidade de viagens astrais conscientes. Não foi por acaso que foi convidado a visitar o Centro Espírita menos ainda participar das lides doutrinárias que ali se desenvolviam. Estudar e prender-se a compromissos tais eram para ele coisas fora de cogitação, espíritos bondosos atendendo rogos de sua avó a convidá-lo para a Ciara, espírita. Aliás, eles próprios, os amigos da espiritualidade maior, haviam diretamente aconselhado o exercício mediúnico a benefício do próximo. Pois não fora essa a mensagem de todos os acontecimentos ligados à presença do mentor Augusto lá na prisão, demonstrando-lhe de forma insofismável a força da caridade? É de se notar que o plano espiritual sempre ordena os fatos de mão de ajudar os encarnados. No caso de Clidenor, falhando outros meios, insistiu em proporcionar-lhe auxílio e o encontrado foi a aproximação de Julieta. Ainda assim, Clidenor rechaçou o apoio. Desde que Clidenor o abandonou, Julieta sofreu muito, pois nela o amor já era uma realidade. Espírito humilde refugiou-se no conforto da oração para superar a dor que sentia pelo abandono daquele a que se entregara apaixonada. A dor tornou-se quase insuportável quando, uma semana após ter sido abandonada, veio a saber da morte trágica de Clarenor. Redobrou as orações e pediu aos responsáveis pelo centro espírita que orassem por ele também. Se possível, que os médiums, em suas reuniões, implorassem aos espíritos protetores que socorressem Clidenor. Os órgãos da imprensa exploraram a exaustão à morte dos dois bandidos, Clidenor e Salésio. Rebuscando seus antecedentes, enfatizaram o fato de serem ex-presidiários, traficantes de tóxicos, unidos no crime há muitos anos. O mesmo noticiário, mais tarde, sem qualquer respeito ao ser humano, aventou a hipótese bastante provável de que o Lenor ser amante simultâneo de mãe e filha, Ângela e Letícia. Reportou que, quando vier a passar o Natal em casa, Salésio, outro traficante ainda presidiário, porém em liberdade natalina, teria encontrado seu arqui-inimigo e rival de tráfego na prisão, em romance com a esposa e filha, eliminando-o com o auxílio de capangas. Julieta, ao ler essas notícias durante três semanas, buscou forças interiores para encontrar coragem suficiente para visitar as duas mulheres tão infelizes quanto ela mesma. Sua alma, com a sensibilidade própria de mulher, dizia-lhe que tudo aquilo era mentira. Contudo, era preciso passar a limpo toda a verdade para que seu coração encontrasse um pouco de paz. Decidida, foi até a casa de Letícia. Quando ali chegou, não teve coragem para entrar. Pensar que naquele mesmo local o Clirinor tinha morrido deixou-a em prantos. Em preces, ficou passando pela frente da casa durante dez minutos, indo e voltando até o fim do quarteirão. Finalmente, tocou a campainha. Letícia a atendeu. Os olhos de Julieta, vermelhos de tanto chorar, boiavam em lágrimas insopitáveis. Quando se olharam, entre as duas algo sutil, talvez os mistérios da percepção feminina intuiu-lhes que aquele encontro era crucial, importante, para ambas. Imaginável o sofrimento de Ângela e Letícia ante as tais barbaridades veiculadas pela imprensa. Menor apenas que a perda do marido e pai em condições tão cruéis. Letícia, formando-se em direito, intentara impetrar um processo penal contra o jornal, mas, a pedido da mãe, silenciou. Tal providência mostrou-se a mais acertada, pois esvaziou as notícias escandalosas e falsas. No íntimo, Letícia, na verdade, já vinha sentindo atração por Cladenor, pois seu pensamento várias vezes se fixava nele. Dias antes dele morrer, até pensava em procurá-lo. Nem mesmo saberia o que ia dizer mas havia nela um forte impulso para encontrar-se com o um antigo sequestrador. Pensava. Seria amor? Seria apenas atração ou paixão? Seria algo passageiro ou algo mais importante lhe reservava o futuro junto com aquele jovem tão bonito quanto problemático? Sou Julieta, sei que você é a Letícia, Vim visitá-la para conversarmos sobre Clilhenor. Letícia, abalada por tantos problemas ligados à morte do pai, teve impulsos de sequer atender. A simples menção daquele nome perturbou-a bastante. Reunindo energias no que amparou a esmerada educação que possuía, apenas perguntou sem esboçar convite para a recepção. — Exatamente o que você quer falar sobre Cridenor? Não é sobre ele que quero falar, é mais com você. — Comigo? — Sim. — E por quê? — Estou grávida. A informação desestruturou o estado psicológico no qual Letícia se refugiara. Sempre respeitara a gravidez, achando-a bela e almejando um dia vivenciá-la. Assim, foi entombrando que convidou. — Por favor, entre. Sentaram na sala de visitas e ficaram frente a frente, olhando-se. Reciprocamente, buscavam um detalhe, um sinal, uma particularidade qualquer que justificasse o ponto de união que as igualasse quanto à presença de Clidenor em suas vidas, com quanto vulgaz. Julieta, acanhada, como se estivesse em julgamento, encolheu-se na ponta do sofá. Letícia, num gesto fraternal, sentou-se no mesmo sofá. Não sabiam como reiniciar o diálogo. Letícia, mais calma, deduziu que a presença daquela desconhecida, dizendo-se grávida, só poderia estar relacionada com as tragédias recentes. Tendo vindo procurá-la... Aquela mulher tinha por objetivo, de alguma forma, envolver em algum processo correlato. Quase que adivinhando a resposta, perguntou: Será que o pai da criança que vai nascer é quem estou pensando? Reunindo forças, Julieta conseguiu apenas balbuciar. Sim. É ele. Lágrimas pesadas afloraram novamente em seus olhos, rolando copiosamente. O choro era dos mais sentidos, porque silencioso. O semblante não apresentava qualquer contração. Só lágrimas, abundantes. Foi Letícia quem falou. Clidenor? Sim, Clidenor, aqueceu Julieta, Agora explodindo o pranto em grande convulsão. O controle, até então mantido, perdeu-o totalmente. Soluçava alto, segurando a cabeça, curvando-se em grande angústia. Foi demais. Letícia cercou-se dela e abraçou-a, confortadora. Agora, as duas choravam. Ficaram assim abraçadas por quase três minutos. Como cedesse a pressão emocional que as assaltara, afastaram-se, olhos vermelhos, novamente mantendo algum controle. Disse Letícia. — O que posso fazer por você? Há alguma coisa em especial que tenha trazido você até a minha presença? — Julieta, sentindo que aquele momento, com aquele clima emocional, talvez jamais voltasse a se apresentar, decidiu aproveitá-lo no todo possível. Nada vim pedir, nada vim buscar. Só preciso tirar uma dor do meu coração. Pelo amor de Deus, o que posso fazer? Peço também por Deus. Não me condene. Preciso muito saber toda a verdade. Ah, Clidenor. Sim, sobre Clidenor e vocês? Letícia teve um sobressalto ao ouvir vocês. É que a ferida que a imprensa havia provocado em seu espírito ainda não cicatrizara. Teve ímpetos de expulsar aquela desconhecida que, de forma tão atrevida, vinha tripudiar sobre sua honra e de sua mãe. Acalmou a identificar nos olhos e nas atitudes de Julieta um sofrimento igual ou ainda maior que o seu. Medindo cada palavra, respondeu. Julieta, por favor, não deixe que seu espírito se entregue a tão torpes acusações fruto da insânia de algum repórter, ou mesmo do departamento de editoria de um irresponsável órgão de imprensa. Havia transparência no diálogo, tanto assim que Julieta aprofundou o tema e o tom. Como disse, peço perdão por trazer à tona nesta casa lembranças tão infelizes, mas em mim há mais que lembranças. Compreendo sua posição e, desde já, conte comigo se puder fazer alguma coisa por você. Mas falemos com clareza. Não é grato falar sobre Clidenor. E, suspirando, continuou. Papai agiu com infelicidade. Eu e mamãe sofremos por isso. Agora, quanto aos motivos que o induziram à violência do que resultou na morte de Clidenor, vou dizer uma coisa. Só hoje, só agora e só uma vez vou falar sobre isso. E você também é a primeira pessoa, tirando as autoridades policiais, a quem vou dizer isso. Entre Clidenor e eu, bem como entre ele e mamãe, jamais houve qualquer relacionamento passional. Nunca encostou um dedo sequer em qualquer uma de nós duas. Os olhos cheios de lágrimas, disse ainda... Papai foi preso e recolhido à mesma cadeia em que Clidenor estava encarcerado. Até hoje, não consigo entender completamente as teias do destino que conduziram papai e Clidenor, inimigos declarados, a serem encarcerados na mesma época, na mesma cadeia. Sendo espírita, Julieta captou o significado do completamente. Comentou... Acredito que temos várias vidas e em algumas delas já convivemos, nem sempre de forma amigável. Não conseguiu continuar, pois Letícia interrompeu-a de forma resignada. Também acreditamos nisso eu e mamãe. Somos espíritas, graças a Deus. Acreditamos também que as pessoas que numa vida são inimigas, em outra voltam a se reencontrar para mutuamente se aceitarem. Voltaram a abraçar, se comovidas, quando Julieta confirmou. — Espíritas somos, então, as três. Prosseguiu Letícia. Lá no presídio, como foi amplamente noticiado, os dois disputavam poder para traficar drogas. Acho que tudo aconteceu por influência das drogas, pelo menos a morte deles. Julieta ouvia, e cada palavra ia diminuindo sua angústia quanto à desconfiança de que o pai de seu futuro filho era tão vil a ponto de vingar-se de um desafeto, seduzindo sua esposa e filha. Para encerrar aquele desabafo, Letícia completou. Há uma coisa, porém, que preciso confessar-lhe. Penso que você não vai entender, mas o fato é que, poucos dias antes de Clodenor morrer, eu estava justamente pensando em procurá-lo. Não posso afirmar se queria vê-lo para esclarecer dúvidas relativas à inimizade com o papai, ou se queria apenas aproximar-me dele, que exercia sobre mim estranha e indefinida atração. em well, in Devaneio aduziu. Essa dúvida levarei para o túmulo, e só a eternidade, talvez, algum dia, poderá me responder. Num lance de bom senso, ao mesmo tempo confortador, Julieta respondeu. Penso que as duas coisas induziram um encontro seu com Clidenor. Não fique constrangida, pois vou também confessar-lhe uma coisa. Eu o amei desde que o vi, como o amo ainda mas meu amor não foi correspondido. E, sinceramente, sei que ele não teve culpa. Nosso relacionamento foi consciente de dois adultos que se desejavam. Não exigi nem ele assumiu o compromisso de responsabilizar-se pelas consequências de uma união entre nós. Voltando a soluçar alto, ainda achou forças para declarar. Acho que ele morreu sem saber que ia ser pai. A sinceridade das duas embasou confiança e início de amizade. Natural que dali para frente espiritualmente se escurassem, se amparassem, pois já haviam se compreendido. Sentimentos iguais, alegres ou tristes quase sempre igualam os seres, aproximando-os de início e unindo-os depois na busca conjunta de empreitadas direcionadas para mais alegria ou superação da tristeza. A partir daquele dia, mesmo que não voltassem a se ver, caminhariam juntas pela vida, ligadas pelo pensamento. Julieta julgou que era tempo de retirar-se. Tudo o que queria saber... Letícia já lhe dissera. Embora ainda não tivesse se dado conta, havia entre elas um denominador comum. Eram carentes, tristes, magoadas. Uma, pela perda do pai e ainda pelas inverdades da imprensa. A outra, pelas lembranças de um amor não correspondido e pela maternidade envolta em tragédia por segunda vez. — Vou-me embora — disse, levantando-se. — Fique mais um pouquinho, Julieta. — Não, Letícia, preciso ir, pois não quero chegar tarde onde moro. Antes de se retirar, ainda perguntou. — E sua mãe, dona Ângela, como está? — Mamãe não está bem desde que papai morreu. Já não tinha muita saúde e depois, então, coitada, não vem passando bem. — Deus há de ajudá-la. — Sim, Deus está ajudando, como sempre. — Bem, Letícia, desculpe a ousadia em ter vindo falar essas coisas, mas estava muito angustiada. — Nada há a desculpar. Apreciei muito sua visita e creio mesmo que foi Deus que inspirou sua vinda. A partir de agora, gostaria de vê-la mais vezes. Entregando um cartão de visita com o endereço e telefone do hotel no qual era empregada, Julieta, bastante comovida, retribuiu o gesto fraterno. — Eu também. Muito obrigada por tudo. Adeus. Adeus. Dois meses após, Letícia ligou para Julieta no hotel para informar a morte de sua mãe e convidá-la para os funerais. Foi informada que ela não mais trabalhava ali. Contudo, quem atendeu consultou algum apontamento e forneceu o endereço residencial da ex-funcionária. A pedido de Letícia, um amigo foi até onde morava Julieta para trazê-la, caso quisesse. Tal presença lhe seria confortadora naquele momento tão difícil. Duas horas após o amigo chegou ao velório de Ângela, acompanhado de Julieta. Aos prantos, as duas amigas abraçaram-se sem nada pronunciar por desnecessário, já que em seus espíritos reverberavam ligações fortes, não originárias de apenas dois meses. Como espíritas convictas, nisso acreditavam, até porque em suas almas sentiam-no verdadeiro Por isso, sabendo o quão poderosas e inesperadas no presente são as teias do passado, sabiam também que não se trata de acaso encontros de pessoas que logo e reciprocamente sentem simpatia ou antipatia. Após os funerais, durante os quais permaneceram juntas, abraçadas, Letícia pediu à amiga que não a deixasse, pelo menos naquele dia e naquela noite. Ofereceu hospedagem e foi por pura compaixão que Julieta aceitou o convite. Não conseguiram dormir. Ficaram dialogando noite adentro, em clima de desabafo, cada uma contando coisas de sua infância, de suas vidas até ali, de seus projetos. Sem qualquer interesse, sem qualquer laivo de indireta, Julieta contou para Letícia que estava desempregada mais ou menos um mês, pois fora despedida quando sua gravidez tornou-se conhecida, face constantes em jogos. Soluzou. Ninguém quer me dar emprego estando grávida. Sem nada a dizer, Letícia apenas ouvia. Continuou Julieta. Alguns parentes meus e algumas amigas sugeriram me abortar. Letícia empalideceu ante a pausa, sendo frontalmente contra o aborto sob qualquer justificativa Aguardou ansiosa para saber qual a opinião de Jurieta. Aprender é com a doutrina espírita que não existe gravidez acidental, pois, com quanto livre-arbítrio do homem, as leis da reencarnação transcendem a capacidade humana em alterá-las. Pode a criatura humana desobedecê-las, desertando de compromissos assumidos, muitas vezes ainda na espiritualidade, Porém, não lhe é dado alterar o curso da evolução. E reencarnar constitui sequência natural do curso evolutivo de todo o ser. Sabia Letícia, por diversas obras espíritas que ler e analisar, que toda fecundação ocorre sob cuidados especializados de engenheiros celestiais responsáveis pela vida encarnada de cada espírito. Tais mensageiros do amor são prepostos diretos de Jesus e, nessa tarefa, quase se pode dizer que agem sob ordens divinas próximas. Quando a mulher recusa a maternidade através do aborto ou mesmo quando não resiste a sugestões irresponsáveis para realizá-lo, vindas de quem quer que seja, enfrentará terríveis problemas genésicos. Já a partir da presente reencarnação, poucos não serão os distúrbios que irão reprimir sua alma com dolorosos reflexos no aparelho reprodutor. De futuro, em uma ou mais jornadas terrenas, os reflexos do aborto estarão impressos em seu perispírito, moldando perturbações dolorosas, dentre as quais, por exemplo, a esterilidade. Por todas essas questões, o aborto deve ser energicamente rechaçado. Ele é um crime, talvez, o mais cruel deles, posto que a vítima não tem quaisquer chances de defesa. Aliás, o Espiritismo só aceita o aborto numa hipótese e somente nessa única hipótese. Quando, comprovadamente, pela medicina, apenas um se salvará, ou a mãe ou a criança que vai nascer. Nesse caso, de extrema responsabilidade para os médicos, concorde com sugestão apresentada a Allan Kardec, deve ser salvo quem já está encarnado, a mãe. Decorridos mais de 130 anos da codificação do Espiritismo, deve-se atualmente considerar os avanços científicos mormente da área médica, fazendo rariar tais casos, eis que já consegue a medicina realizar cirurgias intrauterinas, corrigindo anomalias no bebê que ainda vai nascer. São incontáveis os casos em que mães resolutas, desafiando tais sombrios diagnósticos, embora deles, não duvidando, preferiram confiar em Deus e arrostar com todas as consequências de tal gravidez. Inúmeras são aquelas que viram compensada sua fé com partos problemáticos, mas vitoriosos. Teria a medicina se enganado em tais casos? Não, apenas que, sendo terrena, não tem ela condições paralelas com os desígnios divinos. Ainda sobre o aborto, muitos são os países, se não todos, os que têm leis autorizando-o legalmente nos casos comprovados de estupro. Considerando que o Espiritismo não é contra as leis materiais, mas sim a favor das espirituais, ele lança luzes sobre esse obscuro fato. Quando de um estupro, deve-se partir da premissa de que Deus é justo, justíssimo, a justiça em forma de perfeição e a perfeição em forma de justiça. Em consequência, não permitiria o Pai que inocentes fossem penalizados. Mulher que engravida e espírito que daí irá reencarnar. Assim, mesmo a despeito da justa revolta da mulher ofendida, deverá ela analisar a transcendência da vida e dos desígnios divinos que, de forma aparentemente injustificável, lhe confiam uma criança concebida nas molduras da violência. Abortar nessas condições representará a perda de excelente chance de resgatar débitos contraídos, talvez nas brumas longínquas do tempo, em vidas que a memória situa distantes da atual. Há, ainda, outro fator decisivo que impede o aborto, mesmo que doloroso seja conviver com o fato de que tal gravidez tenha sido totalmente indesejada, e originada de crime brutal. O ser que irá renascer tem tremendas dificuldades para superar todas as nuances decorrentes, mas ninguém tem o direito de suprimir-lhe a abençoada oportunidade da vida, que antes que a mãe lhe dê a luz, já constitui também valiosa reconstrução moral. Todos esses pensamentos passaram rapidamente pela cabeça de Letícia. Como Julieta nada dissesse, perguntou-lhe. E o que você decidiu? Jamais farei um aborto. Já passei por problema igual, por isso terei nos braços outro filho. Mesmo que só um de nós dois pudesse viver, eu me sacrificaria. Num gesto impulsivo, Letícia abraçou Julieta. — Graças a Deus! Graças a Deus! — direcionou a conversa para o outro ângulo. — Com quem você mora? Com meu filho. Por que você não se muda para aqui? O convite foi feito num desses instantes nos quais a proteção de Deus origina a inspiração, que se traduz por amor ao próximo. Com efeito, sem o saber, Letícia estava ofertando solução para grave problema. Julieta estava prestes a ser despejada por falta de pagamento do aluguel, que tinha sido aumentado logo quando perdeu o emprego. O pouco que recebera, referente a direitos trabalhistas, foi empregado até ali em alimento e em remédios que a gravidez impunha. O dinheiro tinha acabado e não dispunha de outros recursos. Emocionadíssima, não conseguiu responder. Desandou a chorar e só a custo Letícia conseguiu que ela narrasse o motivo. Louvado seja Deus, disse Letícia quando conheceu a causa do sofrimento da amiga. E, resoluta, prosseguiu. Não há o que pensar... Você e seu filho vão se mudar ainda hoje aqui para casa. A casa é grande e sozinha não conseguiria morar nela. Nem tanto pela incapacidade em administrá-la, mas pelas lembranças de papai e agora de mamãe. Ajuntou. Se você puder, ficará responsável pela casa. Minhas obrigações tomam quase todo o dia e não se preocupe com dinheiro para as despesas. Sublinhou, esclarecendo — Todas as despesas, inclusive com médico e remédios para você e seus filhos. A criança, que nem nascera, já estava, pois, naquele contexto familiar. Demonstrando integral confiança na amiga, Letícia acrescentou. — Papai deixou alguns imóveis que estão alugados. — Não sou rica, mas não temos problemas financeiros, graças a Deus — por isso, não tenha nenhum cuidado com o que for preciso gastar. Inclusive, você terá um ordenado que faça questão de pagar. Julieta fez menção de ajoelhar-se diante de tanta benevolência para beijar as mãos de sua protetora. Num gesto brilhante quanto simples, fruto de sentimentos nobres, Letícia ajoelhou-se primeiro, pois teve mais destreza. Ajoelhadas, começaram a rir, descontraindo-se e logo voltando a se sentarem. Letícia tomou as mãos de Julieta e convidou. — Vamos orar. Juntas, agradeceram a Jesus a bondade de tê-las reunido. Letícia perguntou, logo após a oração. — Onde está seu filho? — Com uma vizinha. Pedi-lhe para tomar conta dele, informando-a que precisava comparecer ao velório da mãe de uma grande amiga. Sei que ele está bem, pois essa vizinha é muito boa e gosta muito do meu filho. Com os olhos nadando em lágrimas de felicidade, agradeceu mais com o coração do que com as palavras. Deus abençoe você, Letícia. Deus a abençoe.